Este ano, a sétima edição, a sétima é um o número, é um número mágico, diria mesmo, apostámos aqui muito forte, como dizia, numa edição bastante bem conseguida, desde o, do, de termos conseguido dois autores com, com o Prémio Nobel da Literatura, depois dar destaque também aqui a um dia próprio é, para a inclusão, óbvio que é um destino é, por muitos visitado, mas que tem um desafio muito grande é, no panorama, que é a inclusão e um destino que seja para todos naturalmente e naturalmente também numa aproximação à nossa comunidade com um dia dedicado eh, e com apontamentos dedicados também às freguesias. Não deixando naturalmente aqui de salientar também a importância eh, no final do dia eh, do, da parte da folia, ao fim e ao cabo, que representa também a parte da música, a parte da, da palavra, da cultura, de alguma forma expressa eh, também no evento do fólio.